Lá em cima, mão pra cima, todo mundo e mão pra cima oh, oh, oh, oh, oh, oh. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip oh. Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, grita hip Hip, hip oh. Demorou oh, oh, oh. Eu. Ah. Vim pra cima e lá, que Cê não consegue, eu quero senso e me Cê não consegue, já que é sem se mirra. Cê não consegue, porque agora cê é criancinha. Só bem de birra. Por isso, te mato na levada. Você é criancinha, bem de birra, criança levada. E a gente vai te expulsar daqui da batalha. Porque na mano eu sei que quando cê rima, cê dá palha. É cu, não é cu, porque a é rima, pois é, te mato porque em rima boa não axe. Que a gente faz a rima agora no stop. Te mato porque minha rima é muito punch, é glock Não faço sacar, porque na improvisada. Porque é tudo bem é bola e referência, você não tem, safada. Oh! Oh! Ele não gosta do trocadilho. Tem resposta yeah. do outro lado com um 30 segundos. Vamos que vamos, DJ! Oh, oh, oh, oh. Oh, oh. Mata, mata ele! Mata. mata ele! Me mata ele! E mata ele Isso aqui, dá pra entender Eles só no hip-hop E só não ama você E na vida na pra Tá chapando Que porra é essa? Você tá rimando e Que porra é essa, tio? Agora não tem vez Você parece até o vilão dos incríveis Mas dessa vida aqui Você não pode Sei lá se é o gordinho lá Do Zack Code Mas isso que você tem que entender Que eu concordo Não foi minha lírica São gêmeos aborto Entende que eu Uh -huh. eu falo aqui para chapar, eu sou criança e carrega a esperança no olhar. Oh -uh. Seguimos assim então, pela ordem de rima, barulho para a mota, oh -uh. barulho para Gu oh -uh. 1 a 0, Gu terminou, volta DJ quando quiser, sorta! Uh, uh. Demorou Você falou até de rolê aqui fiote um mic na minha mão é faca e cê toma um corte Se você não entendeu eu represento igual o Brasil Cê sabe mano que agora cê faliu Entende que eu posso emitir Flore desconectado igual o unplugged de MTV É isso que eu tenho que falar, cê lembra? Sabe nessa fita, parceiro cê aprenda Não vem fazer debote. cê sabe que eu te espanco E com certeza nessa fita que eu me garanto Não adianta parça, que você é um infeliz Você vem todo armado, mas você não tem raiz porque aqui você é comum O meu microfone agora vai cuspir baladum-dum dum. Oh. E yeah, yeah. aí, DJ, pode soltar, pode soltar yeah, yeah. 30 segundos de resposta para a mota Violentamente ah. sem massagem Demorou, E vai matar ou vai, vai morrer? Morreu, vai matar. E vai matar ou vai, vai, vai, vai morrer? E vai matar? Ah, ah, ah. Demorou Você yeah, yeah, yeah. vem falar de faca? Agora tá no faro você. A faca sou eu e na minha frente tá o Bolsonaro. Aí de Araba, eu explodo ela, é Roqueba. E aí, cê não consegue agora que não sabe a lua que Você não cabe no que babi. Então agora, mano, nessa disciplina, né? Que bab, porque eu sei que você tá quivando minha rima. Então pode parar aqui de copiar. Sabe por que eu faço a rima? Cê só sabe plagiar. Eu te chuto daqui, agora eu vim. Cê é dondom Eu sou BH porque é bala de entendeu? É tipo doublaginho que na sessão e eu faço a rima. Agora eu causo o seu fim, doublagem com expressão nórdica. Porque você pode falar que é Douglas, Odin. Oh oh! <risos> Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Terceiro! Não, rapaziada, é, né? não é assim. Não é assim que funciona. Vocês já estão ligados, vocês não começaram ontem. Aqui. Barulho para a Gu! Oh! Você deveria ter tido um pouquinho mais de força. Barulho para a moto! De volta, vamos que vamos! Quem começa GUNA na voz! Terceiro e decisivo, round violentamente! Quem quer batalha pesada, violenta, e, sangrenta, vamos com e, alto e, e grita o seu crânio! E, e, e, e, e matem-se! Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Da hora, rapaz, é isso aí então! Yeah. Yeah, yeah, yeah, então vamos começar! Yeah. Uh, uh. Uh. Deixa A Sacada no Bolsonaro, isso tá BO, mais armada do que a do João Tripa no Chicó. Se você não entende, alto da compadecida. Vai vendo que a minha mente sempre tá na subida. Acabando com esse mano, aqui a referia na adianta. Então hoje chego com o flow que é Tramontina. Só pra você entender, aqui meu aliado. Se mato na peixeira e te jogo pro meio do mato. Flow Tramontina, a rima é cumprida. Tramontina é panela, moto a calma com as comidas. Aí eu quero você que vim falar, Sabe por que eu vim te mandar para lá Cê não consegue na improvisação Falei de panel, hoje ele perde a batalha E sai depressão E a gente faz a rima, eu tô improvisando É e eu tô vendo sua mente passando. Tá assando Cala sua boca nesse tri Se acaba com a comida, eu acabo com os Se você não entendeu, aqui seu imbecil Por cara que nem você que existe fome no Brasil Não, não, não, não Agora mano é o problema Porque cê fala de incrível é o síndrome do sistema e Agora é meio tempo. A fome existe no Brasil porque existe um puta governo. Já. E aí, quem sou eu no Twitter? Covadinha. Ya, ya, ya, ya, ya. Ah! Demorou, demorou. Já. Ah! Ah, então demorou, essas fitas se aprenda Você é mais doentio que os deputados que dizia a verba da merenda É isso que eu tenho que questionar Não adianta trabalhar, você não vai ganhar Mas não consegue, eu encaixo no boom e no clep É político e eu vou ser que você é o José Serra, o Beck. Então, deixa ah, chuto tu parar lá Porque na rima então é para lamas do sucesso para te parar Puta oh, oh. oh. tá que parou, <risos> Eita <risos> Ata, Jeremias, não pela ordem, barulho para Gu! Uou! Barulho para a mota! mota é o primeiro final.